Boa tarde, estou aqui na periferia do Vitória Onde ocorreu a execução de um suspeito chamado Bagulhinho é, Esse suspeito, ele era muito, muito conhecido por ser envolvido com drogas E aqui ocorreu uma troca de tiros E aqui está o policial, José Wellington José Wellington, está José Wellington, desculpe é, o, que, o, o que aconteceu, o que ocorreu? Ocorreu que a gente encontrou ele drogado na rua Ele era muito procurado pelos policiais aqui de Mairim ele veio nos abordar, começou o tiroteio, a gente pegou e revidou, e infelizmente ele acabou morrendo. É, então, ele era um suspeito muito conhecido, mas 20 de passagem pelas, pela polícia. Até sabe. mais, se eu, sou, se eu soubesse tudo da ficha dele, eu te falaria, mas como eu não li a ficha dele ainda, não posso te dizer. Sim. Era um suspeito muito procurado por aqui. Então, como você pode ver aí, ó, mexia com entorpecentes tinha passagem por furtos e assassinato até em sua ficha aqui tem aqui temos também a testemunha uma testemunha que presenciou o tiroteio como é que foi o ocorrido foi muito trágico teve vários tiros pode olhar que tem muitas marcas e ele acabou tomando um tiro fatal Sim, tem, tem muitas marcas se for ver aqui ó filma aqui ó marcas de tiro em toda a parede você pode ver marca esse tiro ali ó duas ali ó filma ali e e, e é isso que, o, que ocorreu aqui Marcelo é, muito obrigado por por, por, por assistir isso aí